Opa, fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Eu decidi vir estar tá gravando esse rápido vídeo aqui para vocês porque eu quero estar tá compartilhando a minha experiência sincera utilizando o aplicativo InstaPix. Quero estar tá contando aqui para vocês toda a verdade por trás desse aplicativo. Vou estar tá falando para vocês se esse aplicativo que promete pagar as pessoas para que você apenas fique curtindo, comentando e até seguindo alguns perfis realmente funciona, se ele realmente paga as pessoas. Vou estar tá mostrando aqui para vocês quanto que eu já consegui sacar. No aplicativo Instapix, utilizando ele nos últimos dois meses, e para você que chegou até esse vídeo tá querendo comprar esse aplicativo, assiste esse rápido vídeo até o final que eu vou estar te passando um grande aviso para que nenhum de vocês acabe tomando um golpe, perdendo o dinheiro de vocês aqui na internet, beleza? Bom, pessoal, é, como eu disse, eu estou utilizando o aplicativo Instapix há um pouco mais de dois meses. Comprei ele por indicação de um amigo meu, tá? Porque ele que veio me mostrar esse aplicativo, que basicamente, pessoal, dentro do aplicativo você fica concluindo algumas tarefas, como curtir fotos, vídeos, publicações em geral. Você fica comentando em publicações e até seguindo alguns perfis. E a cada tarefa concluída dessas dentro do aplicativo, você é pago, você é remunerado por isso. Ele me mostrou como o aplicativo funcionava, me mostrou alguns saques que ele já tinha feito dentro daquele aplicativo e chamou bastante minha atenção, pessoal, porque ele estava conseguindo fazer uma boa renda extra no mês dele. Eu fui lá pedir para ele o mesmo site onde ele tinha comprado o aplicativo, né, que eu queria comprar também e testar e ver se eu realmente iria conseguir também começar a fazer uma renda extra trabalhando em casa. Ele me mandou o link do site oficial, tá bom, do aplicativo do Instapix, que eu vou estar tá lembrando de deixar para todos vocês o mesmo site onde eu comprei o meu, aqui abaixo desse vídeo vai estar no primeiro link da descrição e no primeiro comentário para todos vocês. Bom, entrei lá no site do aplicativo, fiz a compra, tá, por Pix, mas você também pode comprar por cartão de crédito, aí depende de cada um de vocês. Assim que eu finalizei minha compra, pessoal, eu recebi o meu acesso, tá, direto no meu e-mail. Bom, assim que eu finalizei minha compra, recebi o acesso, já acessei, comecei a ver lá as aulas, né, que explica certinho do que você precisa fazer para começar a utilizar o aplicativo, todo o passo a passo. E, pessoal, eu segui todo o passo a passo ali daquele aplicativo e antes de eu estar mostrando aqui para vocês qual foi o meu resultado, Resultado, utilizando ele todos os dias Deixa eu estar te passando um importante aviso aqui pra vocês. Galera, o aplicativo Instapix, ele não é vendido em qualquer lugar. Não tente comprar em sites de terceiros esse aplicativo, como Mercado Livre, OLX, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, que pode ter certeza que você vai entrar no site falso e vai tomar um golpe. O único site que é vendido o Instapix oficial, galera, é no site onde eu comprei o meu, que é o mesmo site que eu tô deixando aqui abaixo desse vídeo pra todos vocês, que é lá onde você tem total segurança ali da sua compra Tem sua garantia, tudo certinho Então tomem cuidado com sites falsos, com golpes na internet, beleza? Bom, agora deixa eu mostrar aqui pra vocês qual foi o meu resultado, tá? Nos meus primeiros 30 dias utilizando o aplicativo Instapix. Vou estar tá colocando um comprovantezinho aí, tá? Do saque no dia que caiu na minha conta, tá? Que eu tinha feito o meu primeiro saque ali no aplicativo Instapix e eu consegui sacar reais, pessoal. E assim, na realidade eu fiquei muito surpreso com esse resultado porque não esperava que eu ia conseguir um resultado tão grande assim porque pelo menos pra mim é um ótimo salário esse dinheiro, sabe? Eu fiquei muito feliz. E no meu primeiro mês, pessoal, como eu fiz esse saque, eu vi que realmente dava certo, que caiu na minha conta certinho Meu, no meu segundo mês eu comecei a usar muito mais tempo, todos os dias ali o aplicativo Todo momento que eu tava parado, eu tava quieto, dava pra acessar, eu começava a concluir ali as tarefas dentro do aplicativo eu ficava curtindo, comentando, seguindo o perfil o dia todo E pessoal, no meu segundo mês eu consegui fazer esse saque aí. Tá aí novamente um pequeno comprovante tá? do dinheiro no dia que caiu na minha conta, tá do saque que eu fiz dentro do aplicativo do Instapix. E eu praticamente dobrei o valor no meu primeiro mês que eu tinha ganhado. No meu segundo mês eu consegui fazer 6.860 reais pessoal então assim vale muito a pena funciona assim tanto para você que já tem um trabalho e que é apenas fazer uma renda extra no mês ou para você que apenas pode estar até desempregado sem um trabalho e está buscando aí alguma forma de conseguir fazer alguma renda trabalhando em casa tanto que eu, eu indiquei esse aplicativo aí para familiares para amigos amigas minha namorada utiliza ele também todos os dias ela tem um trabalho entendeu ela usa ele como uma renda extra e todas as pessoas que eu indiquei com todo mundo está dando super certo então assim vale muito a pena e funciona pessoal, só você seguir todo o passo a passo, usar o aplicativo todos os dias ali da maneira correta Que é impossível você não ter resultados, beleza? Espero que esse rápido vídeo ajude vocês de alguma forma, tá bom? Saiba que é um vídeo apenas que eu tô compartilhando aqui com vocês um pouco da minha experiência com Instapix Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário Ou se você preferir, você pode estar tá acessando aí diretamente o site oficial desse aplicativo Que eu vou estar tá lembrando de deixar para todos vocês aqui abaixo do vídeo No primeiro link da descrição e no primeiro comentário que pode ter certeza que você acessando lá, você vai ter informações ali com muito mais detalhes e vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Valeu, pessoal!